Ontem, como eu noticiei no canal, o Telegram foi bloqueado no nosso país. Se você tenta entrar nesse momento, ele simplesmente não conecta. Tá aqui Telegram conectando e nada. A página inteira em branco. É claro que não foi muito eficaz, porque logo as tias e tios do Zap estão aprendendo a usar algo chamado VPN. Vou explicar um pouco mais nesse vídeo do que, que se trata esse VPN. Mas, basicamente, é uma forma de burlar o nosso sistema jurídico, onde você acessaria uma rede, um IP de outro país, e assim, como está bloqueado só no Brasil, é como se você estivesse acessando de outro país, mostrando, mais uma vez, que a censura é completamente ineficaz. Bom, vocês já sabem que Alexandre de Moraes, junto com a esquerda, tentam a todo custo... No censurar. E não é de agora. Desde 2020, quando começa um inquérito que foi chamado das fake news, onde nenhuma fake news foi apresentada até hoje, onde nenhuma relação nossa com os Bolsonaros foi apresentada até hoje, mas o inquérito continua lá, com meus perfis de Twitter e Facebook bloqueados. Recentemente, como eu tenho dito para vocês, o nosso pagamento do YouTube foi completamente bloqueado. E aí eu vim a descobrir ontem, graças ao advogado Rodrigo Sindona e também aos próprios advogados do Dória, olha que coisa. O Dória quer os 30% do meu canal que ele penhorou, só que o Google não paga. Então eles foram atrás do próprio Google, que respondeu da seguinte maneira. Estão investigando se nós quebramos as guias da comunidade, as regras da comunidade, as leis do YouTube e estão vendo aí a situação com o nosso canal. Enquanto isso, ele continua 100% monetizado. Eu nunca recebi nenhum strike, nenhum aviso de comunidade. Mas aí o que eu descobri? Que é o próprio Google o fazendo. Só que eu não sou o único. Eu conversei com a Bárbara, te atualizei, conversou com a Camila Abdo e elas também estão com seus pagamentos bloqueados no YouTube. Então, a minha suspeita é que tenha dedinho do Alexandre de Moraes aí. Lembram do bilhete que ele mandou para essas empresas, falando simplesmente retirem esses canais do ar? Ele fez a mesma coisa com os pagamentos, o que é algo completamente legal. Eles querem tirar a nossa sobrevivência. Assim, eles conseguem nos destruir de uma vez por todas. Então, essa história de pagamento bloqueado, não sou o único. Precisamos. De algo urgente que ajuda de vocês aí, então não só o nosso canal tem um Pix, tem o um Apoia-se caso você queira participar com um cartão ou um boleto, mas tem a nossa nona rifa, onde já estamos rumo a metade das rifas já foram compradas, né? Vejam aqui: 146, então tem poucos números aí para você garantir. Com ela, você não está só apoiando o canal, você também concorre a mil reais no Pix, certo? Então, por favor, apoiem a nona rifa. A cada rifa comprada, a Alexandre de Moraes fica mais careca de preocupação, porque não consegue nos calar. Honestamente, nós indivíduos só precisamos de uma coisa para sobreviver, continuar pagando nossas contas. Não temos empresas bilionárias como a Rede Globo, CNN, UOL, financiando jornalistas com todo tipo de equipamento possível. A gente só precisa continuar existindo e é isso que eles querem tirar afinal de nós, tá? E aí vamos lá ao Telegram novamente. O que que faz? Ninguém consegue acessar, para minha surpresa as tias do Zap aprenderam e aprenderam rápido. Pessoas do Brasil inteiro estão fazendo download de um app. Você pode fazê-lo no seu celular ou no seu computador chamado VPN. Existem milhares de VPNs diferentes. Eu fiz download de um aqui que eu não sei nem o nome. tá? É o VPN o nome. Estou vendo aqui agora. E o que, que acontece aqui? Tem alguns países onde é gratuito. O, o local por onde eu vou acessar. Então tem o Nuremberg na Alemanha, Milão na Itália e Madrid na Espanha. Se eu quiser acessar de outro país, eu teria que pagar por esse VPN. Mas vamos aqui usar de exemplo Madrid. Aí agora eu me conectei graças ao VPN em Madrid na Espanha. Olha que coisa. Agora eu não estou mais no Brasil. Eu fui teleportado para a Espanha e agora eu consigo entrar no nosso chat novamente. Então fica a dica para todos vocês aí que não estão conseguindo acessar o VPN. Hein, você está cometendo um crime, você está burlando as leis. Não, eu estou apenas me mudando para Madrid. Agora estou em Madrid, estou na Espanha. Qualquer pessoa que esteja fora do Brasil consegue acessar. Nós vemos que até o PT está usando o VPN, porque eles continuam postando no Telegram. Olha que coisa, não é mesmo? A censura não funciona mais uma vez e ela se volta contra seu censor. É o famoso efeito Streisand que a gente conversou aqui no canal. E aí, nós vamos para o Telegram, as menções sobre Telegram no Twitter. São mais de 600 mil menções no dia de hoje. E aí, todos os canais, todo mundo falando do Telegram, mais pessoas fazendo download dessa plataforma, todo mundo aprendendo a usar VPN. E é o que eu falo: daqui para frente, nós precisaremos mudar como trabalhamos com essa internet, precisamos nos adaptar. Eu imagino daqui 10 anos uma nova internet criada pelo Elon Musk, bilionários como o Trump e outros vão se unir para formarem uma nova internet nas redes sociais né? e simplesmente ela vai ser acessada por todo mundo. Cada é direita vão tentar bloquear a todos os custos, mas a não ser que eles bloqueiem mundialmente, a gente continua acessando. Então eu realmente acredito que a censura está se voltando contra os censuradores. Porque simplesmente não está sendo eficaz. Acharam que os youtubers iam morrer de fome? Não, nós aprendemos outras formas de monetizar o nosso conteúdo. E todo o tempo tem sido assim. Se eu dependesse somente do YouTube, hoje meu canal estaria fechado. Eu teria ali ter arranjado qualquer bico para fazer para conseguir me manter e não teria tempo mais de gravar vídeos para vocês. Mas. Graças à livre iniciativa, ao crowdfunding, como chama, que é o apoio do público, não só o meu canal, mas outros canais estão sobrevivendo. Então, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de vocês, certo? E aí, como é que funciona? 600 mil menções de Telegram no Twitter. Será que funcionou a censura? Eu vejo um monte de posts como esse assim, ó. Esse aqui, os caras falando. O PT está publicando no Telegram, mesmo depois de Alexandre de Moraes banir o app como é que funciona? O partido da censura está usando o VPN para driblar a censura. Que absurdo. Todo mundo postando a mesma coisa. Outros perfis aqui ensinando a usar o VPN. Como é que faz? Ah, todo mundo usando proxy, sei lá o que é isso também. Né? Usam o que vocês precisarem para poder acessar as informações do Telegram. E por que isso está acontecendo, na minha opinião? Porque é para proteger as criancinhas que eles estão bloqueando o VPN? É para impedir os malvadões? Não, é porque Bolsonaro tem mais de um milhão de seguidores no Telegram, enquanto esses pilantras do Lula tem o quê? 20 mil, 10 mil pessoas? Aqui tem o Jair Bolsonaro, ele tem o quê? <risos> Eu errei, tá bom? Não é um milhão não. São 2.631.149 inscritos só no perfil aqui do Telegram do Bolsonaro. Então é óbvio que todos eles estão desesperados para censurarem essa máquina inteira que comunica com Bolsonaro. Se fosse para pegar esses neonazistas, eles não precisavam derrubar a plataforma. Agora, vocês acham que essa turma toda não sabe usar VPN também? Então mais uma vez a censura se mostra completamente ineficaz. E não só isso, eles estão dando a oportunidade de que as tias e tios do Zap aprendam a usar esse tal do VPN tem gratuitos, tem pagos, parece que esse que eu estou usando o VPN ali, você tem alguns servidores disponíveis e é isso daqui para frente tira precisará mais e mais desses aparelhos enquanto eles continuam tentando destruir nossas vidas. Não vamos deixar. Mais uma vez, eu peço a ajuda de vocês para continuarem para que a gente continue sobrevivendo. Não, a gente não quer ficar milionário. Aqui eu nem carta tenho, não sou desses influenciadores que eu podia estar sendo um Felipe Neto como hoje da vida, promovendo um site de apostas para criancinhas, dirigindo uma Ferrari, uma Porsche. Não, tudo que eu quero e continuarei fazendo é lutando por liberdade. Essa é uma missão que eu comprei em 2015, oito anos depois, tanta censura, tantos vídeos desmonetizados, e a gente continua sobrevivendo. Isso prova... De uma vez por todas, que a censura ela se volta contra o, seu censura, contra o censurador ou o censor. E até a próxima. Quero saber a opinião de vocês. Tchau, tchau.